Fala jogador, tudo bem com você meu amigo? Como é que estão as coisas por aí? Galera, é o seguinte, ó, a Sony voltou atrás após as reclamações a respeito do Horizon Forbidden West então ele vai ter a gratuidade lá do upgrade do Playstation 4 caso você compre a versão de Playstation 4 para o Playstation 5 caso você venha a ter um novo console daqui a pouco mas olha só a Sony nunca dá um ponto sem nó, né? Véio? É canseira. Jim Ryan, que é o atual presidente da Sony, ele fez a declaração e explicou que a, as ofertas prometidas lá no início se perderam no caminho. Olha que triste. Elas se perderam, mas que vão cumprir o que foi prometido. Ele diz o seguinte, ó, abre aspas. No ano passado, nós assumimos o compromisso de fornecer upgrades gratuitos para os títulos de lançamento que incluíam Horizon Forbidden West. Embora o impacto da pandemia tenha empurrado Forbidden West para fora dessa janela de lançamento, vamos manter a oferta. Os jogadores que comprarem Horizon Forbidden West no Playstation 4 vão poder atualizar para a versão de Playstation 5 gratuitamente. Até aí tudo bem, eles só estão voltando atrás e fazendo justamente aquilo que eles falaram que ia fazer, Uh, não é nenhum ponto positivo, é apenas fazer aquilo que eles já deveriam ter feito. Mas olha só, no entanto, Ryan reforçou que não haverá mais upgrade gratuito de exclusivo da Playstation no futuro, o que inclui o novo God of War e o Gran Turismo 7. Ele disse o seguinte, abre aspas, Eu também gostaria de confirmar que daqui para frente, os jogos First Par serão cross-gen, Vão oferecer um upgrade pago de 10 dólares do Playstation 4 para o Playstation 5, fecha aspas, o que dá aproximadamente mil reais, tô brincando. Mas, fica aí né cara, uh, acho que quando eu nasci já tinha upgrade gratuito no PC para qualquer jogo, quem tinha um PC melhor jogava melhor do que quem tinha um PC ruim. No meu ponto de vista é inviável você ter um Playstation 4, ahn... Uh, Haja visto que, além do exclusivo, não existe nenhum motivo para você ter um console desse. Eu concordo que os exclusivos dele ainda são os bons jogos que tem no mercado, mas daí falar que só por conta desse exclusivo você ter, deveria ter um console desse, já é bem gritante, né? Eu lembro que eu, eu tive Playstation 1, toda a geração de Playstation 1, eu tive playstation 2, toda a geração de playstation 2 e quando lançou o playstation 3 eu tive no início e logo depois eu troquei para um xbox 360 porque eu achava inviável já naquela época pagar 140, 150, 160 reais em um jogo e realmente aquilo ali era uma coisa que é, já me fazia mal naquele momento imagina agora pagando 350 reais Enquanto que eu via que no, no, no PC, por exemplo, os jogos eram sempre muito mais baratos. Chegando ali metade do preço, né? E no fim da geração a coisa foi piorando, foi piorando. Até que eu vi jogos ali na base dos 250 reais. Então, é assim, não tem motivo nenhum para você ter um, um console da Sony. Eu acho que como consumidor a melhor estratégia, se você gosta de console, seria ir para um Xbox... Series S e pegar ali o, o Game Pass né, durante todo a, a, a geração. No fim da geração você troca o Xbox por um PlayStation 5, joga os, uh, os exclusivos deles e depois volta de novo para a melhor plataforma. Ou se você gosta de computador, permaneça no computador durante toda a geração, depois no finalzinho do da geração de você pega lá só para jogar os ah, ah, os exclusivos dele ou então aluga de um amigo sei lá né se algum amigo tiver faz faz um aluguel do console aí quando estiver de férias e jogos exclusivos que é sei lá geralmente é um, um jogo assim que dois três dias você mata ele tranquilo mas é tenso né galera, que a Sony só piora a sua plataforma, piora, é a plataforma acho que pior depois da Nintendo. É terrível, é muito ruim e o preço é, é fora do padrão do mercado. Né? Muito melhor você estar tá no, no PC por exemplo, você joga o um jogo bem mais barato. Mas fica aí mais esse, esse agravamento no, no preço aí dos jogos para quem tem Playstation, é terrível, né, terrível, terrível, terrível, não gostei nada da, dessa informação aqui, acho que você também não, né, se você, assim como eu não tenho Playstation 5 ainda, acho que fica cada vez mais distante essa possibilidade de ter o um console, e eu fiz a, essa estratégia que eu falei para vocês, uh, depois do que eu tive o meu Play 2, né, eu fiz essa estratégia, aí eu, Fui pro Play 3, me senti totalmente lesado, como consumidor eu já trabalhava. Achava muito tenso dar esse dinheiro todo em um jogo, véio, porque eu trabalhava muito numa empresa muito ruim. Então, assim, era um dinheiro suado, cansado de ganhar. É... Novo ainda, não tinha experiência de nada. Então, assim, tinha que suportar várias coisas pra chegar lá e dar num em que em 10 horinhas eu matava ele e pronto. Então, assim, muito ruim mesmo. Então eu fiz isso, no, é, fui pro, pro Xbox 360, que na época era o Piratão. Comprei jogo pirata mesmo, é assim mesmo que funciona aqui no Brasil. Naquela época não tinha os recursos que a gente tem hoje. É, aí joguei toda a geração no, no Xbox 360. No finalzinho da geração, é, quando já, tava, já tinha lançado o Xbox One, fui pro Playstation 3, joguei todos os exclusivos, bati no One de novo. Aí o One deu deu pau na época, aí depois que o o onde já tava é, beirando ali o a, aquele cross-plataforma da, da Microsoft, onde você jogava quase que do mesmo jeito no, no console, no, no PC, eles meio que unificaram ali, eu fui, saí do console e fui direto pro, pro PC, melhorei meu PC, deixei ele melhor para mim jogar tudo no PC. E aí... É, no finalzinho da geração de novo, logo após o, o anúncio lá do PlayStation 5, tals, eu peguei o PS4 e joguei tudo, ah, os exclusivos lá e depois vendi. Então é isso aí, galera. Essa é uma estratégia que eu considero, pelo menos a nível de Brasil, uma estratégia melhor para você fazer. É, se você tem aí carinho pelo seu dinheiro, né, se você tem dó do seu esforço, se você realmente se valoriza agora se você não se valoriza se, você, se o seu tempo, seu dinheiro e a sua cabeça não vale nada, aí você pode dar para quem você quiser, né, é assim mesmo mas é isso aí galera é notícia preocupante Tem, como sempre, né, grande abraço para todo mundo que ficou até aqui e até mais